Oi, Oi, eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo e começa agora mais um episódio da vida de Eu, cujo, cujo tema, não tema não tem nada a ver com, com o candomblé. Aí, não precisa nem explicar que é um desafio de games, do... Quem, do quer domingo, ser... quem, quem quer ser... Quem quer ser... ser a... Não, é show do milionário. <risos> Ai, tá <bom. risos> não, eu também que vai não o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Ativa o sininho, passa na nossa rede social aqui de cima, tá aqui em cima. Assiste os outros vídeos do canal também, que é pra dar view pra gente. <risos> a rude, não, que isso. Vai. Bom, vamos para a primeira Qual pergunta. palavra deve receber acento gráfico? Sabonete. Ah, Sabonete. B, tatu, C, toalha, D, órgão. Órgão? Cadê D? D de. De, de órgão. D de, de órgão. D, esse é o órgão. A gente acertou, A gente acertou, né? tá, a gente? A gente acertou, graças a Deus. Quem vai. é o presidente do Brasil em 2020? Ah, infelizmente... Ah, a... D. Não, D, eu Fer... não preciso nem de. de falar. De. De, deixa, eu tenho que ler as opções. Ai, Deus. A, Fernando Henrique, B, Michel Temer, C, Dilma Rousseff, Eu D, Jair Bolsonaro. Cadê? Tá aqui. De, de, de acertou, tá? Só pra mostrar pra vocês. Agora é então a a Na parte inferior da parede, junto ao piso, chama-se A, rodador. <risos> B, rodapé. C, rolete. D, toalha. Eu vou de B. Toalha, roalha! É <risos> rolha! É rolha! Você disse rolha. Eu vou de B, rodapé, pé, claro. <risos> é óbvio. Quando você é baixinho, você chama a pessoa de pintor de rodapé. Tá, a gente acertou. Gente, a gente já conseguiu dois mil reais. Né? <risos> Qual é a raiz quadrada do número 0,09? A, 0,03. B, 0,3. C, 3. Ou D, 0,003. Eu faço a mínima ideia. Eu, zero, eu, zero... Eu, ah, eu, eu, eu vou... Te ver. Eu vou de B. Por que que você tá falando assim? Eu vou de D. Eu, eu vou de D. Eu vou de B, focando. que é 0... Zero... Não, eu vou de A, que é 0,03. Eu vou de A. Vale, Vamos voar de... Era nenhum dos dois, era B que era 0,3. <risos> <risos> Professores de matemática, não matem a gente. Qual é a substância mais abundante no corpo humano? A, água, B, melanina, C, fibra ou D, queratina? Hum, acho que é queratina. Eu vou de água. Eu também. A, água, A de água, tá? Ah, esse funciona. Não, Murilo. Ainda... Ai, foi. Nossa, ela leu duas perguntas seguidas, vocês perceberam A isso. técnica de afofamento do solo é conhecida como A, irrigação, B, fertilização, C, ara, aração, D, adubação. Eu vou dizer. Afofamento do solo? é Afofamento. Isso? É pra você conseguir plantar, você tem que deixar o solo de uma maneira. Eu vou dizer... Irrigação não é, fertilização não é... Eu vou dizer. Eu também vou dizer, né? Porque a única que não parece ser, o que que é? Vai. Aração é você arar a terra, é pra você ah, deixar a terra macia. Ah, tá explicado. Como são chamados os vendedores que não possuem lugar fixo de trabalho? A. Trapaceiros. <risos> B. Ambulantes. C. Picaretas ou D trambiqueiros. Gente, que preconceito é esse? É de B ver. de ambulantes. Ambu ambulantes, <risos> <risos> entendeu? Gente, a gente acertou, pá. Graças a, a Deus. paga porque se inscreve uhum. em uma escola ou curso é chamada de A, gabarito, B, boletim, C, matrícula, D, resumo. C, C é matrícula. matrícula. Tá, essas perguntas estão tá bem básicas. É, porque a gente está no começo. Pagar, Tudo no bem que nas outras problema. vezes a gente não estava conseguindo sair do começo. <risos> Tudo Agora. bem. Ciliar é relativo A. A, cidade, B, auxiliar, C, cigarro ou D, cílios. Eu vou de D, cílios. Eu vou de B. É, é, é. B, de auxiliar. Eu vou de D, cílios. Porque é ciliar. Oh. Que é? Eu, meu, eu, seu. Eu, meu, o meu ou o seu? O meu, <risos> você já foi no seu. E o Murilo errou e eu acertei. Porque era cílios. Você tá um ponto à minha frente. Enfim. Eu estou ganhando. Novo jogo. restart. O um instrumento utilizado para se marcar tinta. A, A tinta. tinta. A tinta, papéis de uso oficial. Essa. É chamado de A. Ilustração, B, carimbo, C, escultura, D, mancha. É B de carimbo. Eu também vou de B de carimbo, porque eu sou carimbeira. O que que é isso? Acertamos. De... Acertemos. Vai. Qual aparelho possui um pequeno reservatório de gás e serve para acender cigarros? A, isqueiro, B, maçarico, C, botijão ou D, extintor? É isqueiro, tá? Eu vou de isqueiro, a gente já acertou porque... Eu não, nem tenho. desliga. Você usou. O Murilo usou a nossa <risos> resposta e ainda fez o favor de tirar a resposta. Agora a gente não sabe qual é a resposta. Além do núcleo, quais as demais partes da célula? Membrana. Ah, nem ia saber mesmo qual que é a resposta mesmo? <risos> Já foi. Murilo, eu vou te matar. Você colocou outra. Ah, é a galera. Enfim, é a. O Murilo usou nossas duas respostas. Evinha, acabou. Membrana. É isso. Somos um milionário. Plasma. A Isabel ganhou, galera. 20% de 300 equivalem a. Se, se 10% é 30, então sim, sim. 20% é 60. É C de 60. Vamos ver. Nossa, a Bel fez a sozinha. Ela. É Acertei! Olha a matemática, ela. ela... <risos> no Bom, próximo gente, vídeo, a gente continua esse jogo e eu vou ganhar do Murilo de novo. Enfim, valeu por assistir até aqui até o próximo vídeo, fiquem, fiquem com Deus, Deus e com, com os orixás, Dori. falou Dori. e tchau!